Olá, pessoal. Eu estou aqui hoje com mais uma entrevistada, uma pessoa que tem um currículo muito muito respeitável para a gente conversar no momento dessa crise. Eu estou aqui com a Nayara Alves, que é consultora de administração é, no interior da Bahia. Vitória da Conquista. Não é isso, Nayara? Isso. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Sim, falo de Vitória da Conquista esta região sudoeste da Bahia, a famosa Suíça baiana, <risos> é que faz um frio altitude elevada, então a nossa Suíça baiana. Entendi. Bom, então é, dessa, do ponto de vista dessa Suíça baiana, a gente vai ter uma conversa hoje sobre é, a, como como o empresário, né, no, nos rincões do Brasil, vamos dizer no, na, na, na, longe dos grandes centros, está administrando, está é, lidando com esse momento atípico, né? assim talvez nada tão atípico quanto isso até hoje, a gente nunca, na, na vida de todos os empresários, os pequenos empresários, né? e a Nayara que tem uma, uma larga experiência aí, é, com consultoria, ela também é, é vinculada ao Sebrae há muitos anos, então ela tem um ponto de vista realmente que, que acessa todos esses é, atores, né? Ela vai contar um pouco pra gente, assim, primeiro falar um pouco da experiência dela, né? Onde ela, ela se especializou como consultora e depois ela vai dividir com a gente é, erros comuns que esses empresários estão cometendo e Uh, também falar das soluções. Mas antes da gente entrar nisso, só lembrar para você curtir esse vídeo, assinar o canal, compartilhar esse conteúdo com quem você acha que está precisando de, de acessar esse conteúdo e conferir os comentários do vídeo aí abaixo, onde a gente está explicando é, é, a, a iniciativa que a gente está fazendo aqui com esses encontros, essas entrevistas que a gente está organizando uma associação de gamificação de negócios, né? uma, uma associação para pequenos empresários acelerarem suas iniciativas e conseguirem colaborar mesmo quando a gente está num, num momento é, de, de, é, de, de, de pandemia né? e de quarentena internacional é, oficial. Então vamos lá, é, Nayara. Conta para gente um pouco sobre a sua experiência, onde você acumulou mais experiência e como essa experiência está te ajudando nesse momento a orientar seus clientes. Olá, então Rodrigo, eu vim, sou administradora de empresa, né? minha, minha formação é administração, fiz administração aqui na UESC, Universidade Estadual de Santa Cruz, do interior da Bahia, em Leozitabuna, é, terminei, e pensei em fazer direito, não consegui, é, parti para fazer especialização na Universidade Federal da Bahia é, na área de, de contabilidade, né? É uma especialização em contabilidade porque eu já vinha do setor bancário, né? Eu fui bancária por muito tempo. E, a, e aquela parte de finanças né, sempre me, me atraía muito. Dali, fiquei em Salvador, trabalhei como controller também na área de finanças, na uma, uma instituição estadual né, vinculada ao Estado. Fui para o Tocantins, que aí é onde começou a minha, minha expertise na parte de consultoria. Em 99, uhum. eu saí, me casei, fui para o estado do Tocantins. É, entrei, Fui empresária, porque o Tocantins, como eu já havia falado, o Tocantins é um estado, ainda mais naquela época, um estado pungente, né? como nós chamávamos, uhum. é, de muitos empresários em busca de novas oportunidades. Fui, montei alguns negócios lá e me vinculei ao Sebrae nesse período, então desde 99 eu estou no SEBRAE atendendo as micro, micro e pequenas empresas. A minha expertise maior é na área de gestão financeira, mas sou especialista também em gestão empresarial e faço muitos treinamentos na área de empreendedorismo, né que é muito forte no nosso país. É, há dois anos eu voltei para a Bahia, voltei para casa, né vim para cá para Vitória da Conquista, que também é um lugar muito bom para se, se viver, tem grandes comércios, um empresariado bem diferente. Continua agora vinculado ao Sebrae Bahia. E o que a gente tem visto é, muito agora, quer dizer, a gente, a gente ia para a empresa, né, para a micro e pequena empresa, até para o empresário de, de, de porte como o MEI, era buscar é, soluções para o dia a dia. Né? Então, ali ele tinha um problema de fluxo de caixa, ele tinha, ele não sabia como gerir o capital de giro do seu negócio. E hoje o cenário é totalmente diferente, né? Hoje a gente tem essa essa essa situação da pandemia e a pandemia é como diz assim, quem não se planejou foi pego de calças curtas. E como o brasileiro não tem, né? Esse hábito, embora a gente trabalhe muito nisso, uhum. a gente planeje, planeje planej pequeno, planeja o dia, depois planeja a semana, a quinzena, até o mês. Realmente não nós, nós vimos assim um, um número muito grande de de empresários sem ter soluções, né? Então assim, muito difícil, foi muito difícil. Então, o que que a gente, o que que a gente costuma, o que, que a gente costuma falar, gente, o planejamento é importante, beleza? Mas se não fez o planejamento, é, o que que nós temos que buscar agora uma alternativa? E aí, eu vou ressaltar uma coisa interessante. É, para o, apo o apoio que o empresário está tendo é, hoje está sendo assim, gigantesco. Então, não há mais aquela, aquela situação de, de muita preocupação. É, dentro do Sebrae, a gente, é, o Sebrae criou um, um projeto chamado Sebrae Atende, que é muito interessante, quem tiver a oportunidade de buscar. Aqui no Sebrae Bahia, em outros, outras unidades, tem outros nomes. Mas é justamente fazer a consultoria online para atender o cliente. Uhum. E aí nós começamos aqui na Bahia dia 26, a gente ouvia os empresários em desespero, né, em desespero. Então o que, que a gente tentou fazer? Então cada, cada consultor tem o seu perfil, então eu vou te dizer o que foi que nós fizemos. Primeira coisa, que aí a gente já entra na, na, no nosso tema, né, a questão da dica. Primeira coisa, o que, que o empresário tem que fazer e nós já temos aí quase um mês, né? praticamente, semana que a já faz um mês, pelo menos para nós aqui que fechou dia 20, outros, uhum. outros, outras cidades maiores. Então, a primeira situação, a primeira dica é analisar o seu cenário. <risos> Saiu da loja, né? Já se passava, outros estão nesse vai e vem, abre e fecha. <risos> Saiu da empresa, do jeito que estava lá tinha que fechar. Então, analisar a primeira coisa, o cenário. O que foi que você deixou para trás? E aí a gente fala do seu estoque, como que está seu estoque? Muitas empresas até vieram, tinham acabado de chegar das compras. Então o estoque está novinho, cheio de produtos, né? Então precisa analisar inicialmente o que, que você tem lá de estoque. Porque estoque é uma das pernas do capital de giro. É importantíssimo. Uhum. Onde ele vai fazer dinheiro? Porque a, loja, a venda física, como a tradicional, não tem mais, né? Então a gente uhum. pode tentar tá esquecendo um pouquinho desse processo. Então, analisar o cenário, o cenário que, ele, que ele deixou, o que, que ele deixou em caixa, o que, que ele deixou em estoque, o que, que ele deixou de contas a receber, o que, que o cliente ia pagar né, e realmente ficou em aberto, está vencendo ainda. Então, ele vai montar esse cenário e, principalmente, o que, que ele tem a pagar. Isso aí que está pegando, que está deixando todo o empresariado agoniado, uhum. desesperado com essa questão né, do que, que ele tem que, que pagar. Hum. bom vamos vamos pensar aí na primeira parte então entendeu esse cenário bom eu tenho para receber x de clientes eu tenho para para gerar venda né hum. através do meu estoque e provavelmente uma venda que que é assim é, é, o, ele ainda não percebeu que ele pode fazer outro, ter outras alternativas de venda, né? Como os deliveries, as redes sociais, aí, a, é, um excelente leque de, de comercialização. Então, muitos empresários ainda não, ainda não perceberam isso. Então, ele precisa repensar esse negócio. Então, vai haver um, um planejamento para esse negócio, entendeu? Sim. Então, a primeira dica é justamente montar o cenário. Como foi Sim. que eu deixei meu negócio? Uhum. Eu deixei com tanto de estoque, deixei com tanto para receber, eu fiquei no caixa com X valores, eu tenho um limite de crédito no banco, eu tenho é, é, cartões. Então, ele faz um levantamento do que ele pode ter de positivo. né? Uhum. E analisar em seguida o que é que ele precisa pagar. É, com essa, essa situação, Rodrigo, virou uma solidariedade é, muito grande. Não sei uhum. se vocês... Né? você tem percebido isso, mas a questão assim, de abertura, por exemplo, eu tenho um ponto de, de aluguel, meu ponto custa muito caro, uhum. é, é, é, eu, algumas empresárias já dizem assim, eu tenho até medo de falar para a pessoa que eu vou pedir a ele para prorrogar ou, rep, ou parcelar em mais vezes aquele, dividir e parcelar em mais vezes uhum. aquele aluguel. E não houve isso, aconteceu, uhum. chegou lá o, o, o, o proprietário, já estava disponível, entendeu? Uhum. Então, é uma, coisa, uma das coisas que despertou no nosso país agora, né? Sim. Essa questão da solidariedade. A gente sai uhum. do capitalismo exagerado uhum. para passar para a solidariedade. Você percebe pois. isso? É, eu, eu percebo que está é, todo mundo entendendo que, que, que, se, que se não facilitar, é, não vai ter nada. Né? não vai Beleza, não vou facilitar para o meu, pro meu locatário, ele não vai conseguir me pagar, vai vai vai quebrar, vai me dar o calote, vão para a justiça e aí prejuízo maior, né? Então assim é, ser solidário agora é uma é uma questão de até ser egoísta, né? Porque se você não não não tiver essa essa consciência você vai quebrar por uma questão de, de é, não entender a situação, né? Isso, exatamente. Então, isso foi, foi interessante, porque muitos é, reclamavam até de atrasos, né? Cobravam juros por cinco dias, então tudo isso caiu por terra. É. Então, surgiu essa questão dessa solidariedade, uhum. e aí é uma cadeia, né? Acaba, como você fala, se você não paga, se você não recebe, você não paga, se você não paga para o outro, o outro não... E aí vai girando, aquela, fazendo aquela bola de neve, só que isso, só que isso freou, e, e todo mundo conseguiu entender... Acho que eu mexi em alguma coisa aqui. Ah. Todo uhum. mundo conseguiu entender, tá certo? Eu tinha batido a mão aqui. E aí essa, essa situação ficou bem clara. Uhum. Então, com a pessoa física, você consegue negociar, né? Ficou uhum. mais fácil. E aí você fala e os, e os meus clientes? Eu também vou ter que entender os meus clientes, né? Uhum. Então, tem cliente, por exemplo, a, a que interior se vende muito ainda em nota, né? Uhum. Vai lá fazer as compras, divide em quantas. Aí eu divido em três eu não tenho cartão não tenho cheque tudo bem eu anoto aqui e aí o cliente vai mensalmente né ou através de carneiro através da confiança mesmo e vai fazendo os pagamentos é... aí ele vai ele vai a cada momento que ele vai na loja interessante isso o conceito que a cada momento que ele vai na loja pagar uma parcela ele acaba comprando outra, né uhum. ele comprou, outro faz faz outras compras então acontece o giro do processo então, assim, ele também vai ter que pensar nesse momento qual é a condição que ele vai dar para o seu cliente. E é isso que eu te falo. Fizemos o um cenário daquele momento da pandemia e agora, nesse segundo momento, eu começo a desenhar um novo cenário. Eu vou perceber o que, que eu recebi de postergação dos meus pagamentos, que vai é, folgar meu fluxo de caixa. E vou também diminuir, neste momento, o que eu tenho a receber. Uhum. Então, eu já não tenho o empresário. Ele já não tem a venda física e vai diminuir os pagamentos, uhum. né, os recebimentos que eles tinham dos seus clientes. Então, uhum. o cenário dele já tem outro perfil. Então, eu não eu, folgou meu caixa com as minhas despesas, mas eu também estou meio apertado porque aconteceu de não receber os com suficiência. Uhum. Aí, qual é a dica nesse caso? Pegar a sua carteira de clientes, que é o que o empresário deve fazer agora, aquele cliente que, é, que ele sabe que é correto ele sabe que é aquele cliente que paga sempre então os top 10 ou os mais os principais né uhum. e aí começar a conversar com o cliente. do mesma forma que você negociou com o teu com o proprietário do teu negócio e acaba fazendo a mesma coisa com o teu cliente uhum. é, precisa de prazo precisa não vou poder pagar no, no vencimento dá mais 15 dias ok 15 dias aí você lança no teu cenário então você vai montando uma nova que a gente, a gente chama de caixa futuro um fluxo de caixa é, é, previsto, como que vai ficar teu negócio naquele momento, né? Naqueles, naquele, eu, eu tô falando com meus clientes assim, que a gente faça isso no máximo 15 dias ou no máximo uma, uma semana, 15 dias, porque tudo hoje é muito, é, muito a curto prazo, curtíssimo prazo, hum. né? Então, assim, eu tenho, eu tenho uma mudança muito rápida é, nessa questão de baixa decreto, abre loja, né? põe de novo o fechamento, então você não tem essa segurança. A ansiedade é muito grande de abrir o um negócio, mas a gente precisa manter a saúde. Então, ele vai montar com essa situação um novo cenário. Como é que vai ficar meu cenário financeiro? Estão falando de financeiro, né? Então, como que vai, como é que vai estar meu fluxo de caixa nesse momento? Então, fiz o cenário no dia que eu saí e agora eu vou desenhar o um cenário para esse momento. Colocando as condições que eu tenho para para pagar as minhas contas e as condições que eu tenho para receber do meu cliente. Uma outra questão interessante são as fontes de financiamentos. Quando a gente fala de financiamento de capital, a gente só pensa em banco. Essa questão de você estar financiando, de você estar postergando o teu aluguel, é uma fonte de financiamento Com sem... É. Entendeu? Sem necessidade de cadastro, sem necessidade uhum. de ir a banco, né? sem necessidade de pagar juros. É uma fonte de financiamento sem você é. disponibilizar dinheiro. Então, a gente não conhecia isso, a gente não, não, não tratava disso. Uhum. Né? Da mesma forma, o fornecedor. Então, eu posterguei com o meu aluguel, agora eu vou tentar negociar com o meu fornecedor. Uhum. É, a gente... Eu ouvi, inclusive, de uma empresária que ela dizia assim, eu não tenho coragem de, sus de pedir para para postergar os cheques, porque o meu fornecedor é tão pequeno quanto eu. Olha, você vê a questão da solidariedade faltando, Sim. né? E ela falou assim, não, era, eu tenho fluxo de caixa, eu tenho recurso para ficar aí pelo menos uns três, me uns três meses, ainda tem muito empresário que, graças a Deus, consegue isso. É, e aí ela vai, ela conseguiu honrar os compromissos. E a, a questão dela foi essa, eu não vou postergar porque ele também precisa tanto quanto. Né? Uhum, é. Então, aí, é, quem não consegue... Infelizmente, porque o caixa é apertado, né? as vendas são pequenas, a concorrência é muito grande, às vezes não tem estratégia com suficiência para alavancar o negócio. né? Então, assim, eles realmente vai precisar. Então, ele uhum. usa essa, nova, essa fonte de financiamento também, que é chegar à negociação com o próprio fornecedor. Uhum. É, nós já vimos negociações, por exemplo, fornecedores que têm condições também de dar 90 dias. Sim. A parcela venceu hoje, vamos então postergar para 90 dias, vamos uhum. postergar para 60, vamos juntar, fazer esse montante aí, quanto que você tem, e a gente vai dividir em parcelas menores, uhum. né? Porque, por exemplo, é, alguns setores estão realmente fechados, como salões de beleza, aqui na Bahia, por exemplo, o Salão de Beleza não está abrindo de jeito nenhum, é, loja de moda, assim, com muita restrição, mas tem muita novidade que está acontecendo aí nesse sentido. Eu vou uhum. falar um pouquinho. Mais tarde. Então ele vai buscar uma outra fonte, é, ele vai, uma fonte de financiamento, né? Uhum. E a, a alternativa que é bem interessante são as disponibilidades financeiras que os bancos estão oferecendo. Uhum. Aqui eu, eu não sei quem é que financia é, o. Aqui nós temos o Banco do Nordeste, eu não sei no, no Sudeste, acho que é o Banco do Brasil, se não me engano, que tem o, o, o recurso, que é a é FNE no centro-oeste FCO e no norte é FNO, que é Banco da Amazônia, no F... no, no, no, na região central é Banco do Brasil e aqui é o Banco do Nordeste. Uhum. Eles estão oferecendo recursos para capital de giro, observe, para 2,75% ao ano. Uhum. Entendeu? É ao ano. Então, é uma taxa que, se inclusive até o superintendente estava falando, é uma taxa que é negativa para o banco é uma taxa negativa entendeu Sim. então assim tem esse recurso disponível para capital de giro você pode pagar é, comprar pagar as despesas gerais de né primeiramente uhum. se precisar comprar é, capital, é, comprar estoque né tá lá disponível a folha de pagamento que é o grande preocupação dos empresários hoje que é essa questão uhum. e também para investimento Uhum. Se você teve alguma, um, algum dano no, seus, no seu imóvel, né, no seu, seu maquinário, seus equipamentos, que você precise re, é, re, é, remontar, re, como é que fala? Reestruturar. Então, esse recurso também está disponível nessa situação. Uhum. Então, tem essas fontes e os bancos particulares também, cada um com sua, com sua carteira, né, oferecendo recurso. Então, o empresário pode fazer isso. Sim. Encontrou um cenário atual, viu onde é que vai precisar de financiamento ou interno, né, de financiamento interno, como eu já falei, ou capital de terceiro. E se ele tiver condição, sei lá, uma reserva dele que dê condição dele, inclusive até ele colocar isso nesta planilha de identificar o que, que eu tenho para gastar por dia, por semana, e o que, que eu tenho que ganhar por dia e semana, e encontrar um saldo suficiente ou insuficiente para que ele possa tomar uhum. essas decisões, entende? Uhum. Sim, sim. Então essa, essa é uma, uma alternativa assim, inicial que a gente fala tira a foto do seu negócio e aí a partir daí vamos começar a traçar estratégias e aquela velha história, né? Vamos começar a planejar esse negócio, entende? Sim. Bom, então o que, eu, o que eu consegui anotar aqui é que a raiz de toda, de toda a problemática a gente poderia falar de um modo geral é os projetos que não se planejaram estão sobre, sofrendo mais, não é mesmo? Uhum. Eu, eu até poderia adicionar aí uma coisa aí de... Os projetos que, que é, não se digitalizaram, né? aqueles que não fizeram é, é, realmente nada em, em acompanhar a evolução da tecnologia, que não está aí desde ontem mais, né? Aí a internet no Brasil já está desde os anos 90, que a gente tem acesso, né? agora já estamos em 2020, precisamos realmente é, chamar a atenção de quem ainda não entrou no mundo digital que está tá, tá perdendo bonde, amigo, né? Então, assim, só para exemplificar, é, quem tem negócios que dependem da operação física, realmente não estão vendendo, não estão tendo cliente, não estão podendo trabalhar, etc. Agora, quem tem uma operação estruturada, é, é, vitalizada no digital, está tá recebendo, recebendo uma demanda que nunca recebeu. Não é Sim. isso, não né, era A gente poderia... É então, assim, quem quem foi proativo, quem saiu na frente, quem se adaptou à evolução, às mudanças, com certeza, nesse momento, com todo momento que a crise está tá sendo difícil para todo mundo, está vendo nessa crise um, um momento... Um momento de prosperidade, né? Bom, aí você é, receitou aqui uma, um, um processo, né, de, de vamos dizer, é, contenção de danos e, e, e é, assumir o controle da, da situação, né? Então, primeiramente, o um empresário tem que é, analisar os cenários, né? Sim. Principalmente, vamos pensar assim, se um, num cenário é, na pior das hipóteses de, de que a, a quarentena dure bastante tempo, então ele precisa é, analisar esses cenários de, de como está é, operando durante um, um período prolongado, vamos dizer assim. É... Três meses. A gente é, é, é, é em torno de uns três meses inicialmente. Uhum. É. É. E nós já estamos meados de maio, né? Então, uhum. meados de maio não mudou muita coisa. Então, maio, junho até julho, estabele... abriu, desculpa, abriu, maio junho inicialmente, entendeu? Uhum. Bom, aí, número dois, é levantar esses dados essenciais, caixa, estoque a receber e a pagar. Né? Número três, é repensar esse, esse, todo esse fluxo, né? que, no, que no, na prática significa renegociar, né? Isso. Então, uhum. assim, é, é, repensar como renegociar esse fluxo e aí tentar usar é, também do, desse espírito de solidariedade que está acontecendo no momento para renegociar, é, conseguir financiamento de, de pontes que que não se, não se espera normalmente, né? Uhum. Como no caso, o aluguel, fornecedores, alguns fornecedores que podem é, é, é, trabalhar com esse tipo de, de, de folga, né, de prazos, e, e aí o último caso, bancos, que é uma novidade realmente que você está me trazendo, de que é, para esse tipo de financiamento, capital de giro, já, já existe no Brasil um negativo, né? Talvez é. essa crise está... É olha aí. Vez lançando essa realidade no nosso cenário, né? Exatamente, exatamente. É, é, essa questão é importante porque ah, vai ter um momento que o empresário ele não vai, ele não vai conseguir segurar por muito tempo, né? É. É, é, as vendas físicas não vão acontecer. E aí é o grande lance, depois de tudo isso que ele fez, ele viu como ele saiu, ele viu como está e agora vamos pensar no futuro. Este é o grande lance, é o que você falou. Ele tem tecnologia... O que, que eu chamo de tecnologia, é, vamos considerar assim, a parte interna né, de processo. Ele tem um sistema bom, porque se ele tem um sistema bom, se ele fez controles, se ele controlou tudo que ele vendeu, quem são os clientes dele, qual, como que ele compra, é, o que, que ele gasta por mês, ele consegue fazer agora um cenário futuro. Então, eu tenho um, um histórico do meu negócio, como meu negócio se comportou durante aquele período, e agora que eu vou precisar me reinventar, onde eu fui bom e onde eu não fui bom, entendeu? Esse momento ele vai fazer essa autoanálise, vamos considerar assim, ele volta para o seu negócio e vai começar a reinventar esse negócio. Eu acho que a palavra de ordem dessa pandemia é reinvenção. Como eu te falei, eu via clientes que estavam em, em, em desespero, eu, eu, gente assim, que é, é, até uma amiga minha falou assim, gente pensando em se suicidar, eu não vou conseguir pagar minhas contas, mas não é só você, antes era só você, né? Uhum. Era só ele que tinha contas atrasadas, ele não conseguia pagar salários, as vendas eram poucas, ele precisava, a empresa às vezes nem cumpria. É, é, com as despesas principais, né? por exemplo, uhum. até para o empresário não, tinha empresário que não conseguia tirar. Então, aonde foi que eu errei? Ele olha para si, esse histórico dele e onde foi que eu errei? E o que, que meu negócio é, tem, tem é, para entrar nessa nova, tem de, de vantagem competitiva, vamos considerar assim, para entrar nessa, nesse novo cenário? Uhum. Porque a venda mudou. Né? A, é, eu digo assim, você tem uma loja, o cliente ia lá para ser atendido, né? É. atendido. Então não sabia qual era a necessidade daquele cliente, onde aquele cliente morava, é, o que, que ele gostava de consumir. Então eram poucos que, que, né? que se tinha essa interação. Então agora não, o cliente precisa a gente precisa conhecer, a gente precisa atender, entender a necessidade para poder atender, né? Uhum. Hoje está todo mundo sem consumir, ah, está sem consumir, mas e quando ele começar a consumir e as coisas vão, o tempo vai passando, as necessidades ainda continuam, a gente, por, por enquanto, só está comprando comida, né? Vai uhum. é, ao supermercado, vai à farmácia. Mas, por exemplo, eu estou aqui de home office, né? Estamos aqui trabalhando em home office. É, é, eu estava conversando justamente com uma, uma empresária. É, a roupa que eu vesti para o trabalho... Era um tipo de roupa né, assim, uhum. mais, mais sofisticada, vamos considerar assim, né? uma roupa mais, uhum. mais, mais, mais é, sofisticada, vamos chamar uhum. assim. Hoje eu preciso trabalhar para as mesmas pessoas, mas eu não posso estar com a roupa é, é, daquele tipo, eu preciso de roupas mais confortáveis. Uhum. Né? Eu preciso de uma calça mais larga, que não me aperte de uma camisa. Né? Então, então, eu não tenho isso no guarda-roupa. Então, eu vou uhum. buscar onde? Lá. Então, o, o a, a, a, a forma de consumo mudou. Então Sim. o empresário precisa estar a isso, uhum. entendeu? Eu preciso estar atento. A questão do delivery maravilhosa, né? Está tá atendendo a todo mundo. A gente nem pensava em delivery, hoje é a forma. Hoje eu só posso, A grande maioria só está podendo vender, abrir suas portas se for para atender de forma de, é, na, na modalidade de delivery, né? Sim. Aí vem outras coisas interessantes, assim, que a gente. Se a gente parar para pensar, minha empresa está preparada para atender o delivery? Restaurantes, né? A gente fala muito da questão do restaurante como é que tá minha cozinha tá programada tenho um pessoal né eu tenho é, o, a, a, o corpo de colaboradores entende a rapidez né que que esse que esse cliente espera do outro lado então olha o tanto de pensar de reflexão que o empresário tem que fazer sobre para o seu negócio né uhum. então Existe, é, mas meu negócio está de portas fechadas. Vamos vender, vamos vender, fazer venda futura. Salão, que eu estava falando de salão de beleza, vende o voucher. É, tem, as pessoas estão brincando aí que se o salão não abrir, as loiras vão sumir do, do país, você viu ah, isso? Sim, sim. <risos> então, tem muita gente que não sabe fazer, é, fazer os cuidados pessoais, mas ela vai precisar no momento que ela vai retornar ao trabalho. Então, a venda futura está aparecendo e os clientes estão aceitando isso assim com muita... É, com muita assertividade, né? não estão se incomodando, é, então a gente precisa perceber o que esse negócio tem para replanejar. O momento é esse, como eu estava, como eu deixei, o que, que, eu, que eu encontrei, né? como foi que eu encontrei esse novo cenário e a partir de agora o que, que meu negócio precisa é, é, se adaptar para essa nova era, e é uma era digital, as, a, a, a era digital chegou, chegou de uma forma assim, né? Caiu nas nossas, nas é. nossas cabeças. Caiu nas nossas cabeças. Os nossos clientes até que entendiam isso. É, eu, eu ouço muito assim, ah, mas meu, eu tenho um grande concorrente. Eles falam assim, eu tenho um grande concorrente que é a internet. Hoje é. né? a internet é o, é o marketplace dele. E aí? Como que ele Sim. vai fazer, né? Se ele não está preparado. Então, assim, a velocidade, acho que se não dobrou, triplicou. Então, para você perceber esse negócio. É, tem uma coisa, né? a, a tecnologia é muito importante, mas tem uma coisa também que a gente deixou muito para trás, são as pessoas, os Aham. nossos colaboradores, né? Sim. Agora que ficou tudo muito mais parado, assim, tudo mais tranquilo, que perfil de colaborador que eu tenho no meu negócio? Atende Sim. a minha expectativa, porque eu digo assim, ó Rodrigo, o empresário quando ele monta um negócio, a, a ideia sai da... Da cabeça dele, né? aquela questão do conceito do negócio, a missão. E muitas vezes, nessa correria que a gente andava, você não conseguia dizer pro seu, cliente, pro seu colaborador como que era aquele negócio que você sonhou, como que seu cliente tinha que ser atendido, né? E aí foi deixando a coisa acontecer. O cliente, às vezes, era mal atendido, uhum. a necessidade não era, não, era, não era suprida, né? Então, ele era simplesmente atendido. Então, ficava essa questão. Hoje você tem tempo de repensar. O que, que seu cliente te dizia e você não ouvia? Uhum. Entende? É como se fosse um eco, entende? A, a, como se fosse um eco. O que, que meu cliente dizia? Ah, eu queria aquele produto. Ah, não tenho, não tenho, o fornecedor não chegou. Então, são, são situações que a gente agora é, precisa parar um pouquinho, porque pouquinho não. Estamos parados, fomos parados, uhum. na verdade, para pensar, é, para voltar e refletir sobre essas, essas questões né, que nós deixamos para trás. É, um dever mesmo? de casa, né? Um dever de casa Sim. que o empresário tem que atualizar. Tem, tem muitos que estão que em dia com esse dever de casa e tem um batalhão que está atrasado, né? Ah, e aí eu acho que esse é o momento onde, onde é, esse batalhão atrasado realmente é, é, é a bola da vez, né? O, virou o boi de piranha dessa, desse, uhum. dessa economia, desse momento onde se ele, beleza, não fez o dever de casa, mas ainda tem alternativas, né? ainda tem é, cartas na manga para lançar. E isso quer dizer, é, em, entrar em contato com órgãos de apoio e suporte como o SEBRAE, outros grupos de empresários, associações comerciais, Sim. coisas do tipo. Uhum. É, negociar dentro do seu sistema esse tipo de apoio, né, de financiamento que ele vai precisar para permanecer operando. É, e, e eu acho que esse batalhão de, de atrasados ele também nesse momento vira um dos maiores mercados que a gente pode é, ver. Se você tem algo que você pode oferecer que, que vai é, de alguma forma aumentar as chances de sobrevivência desse desse batalhão, né, desse pessoal. Uhum. Então, assim, quem hoje desenvolve soluções para internet, soluções para lojas online, esse tipo de coisa, deve estar tá enfrentando uma demanda que não, não tem mais, né, não, não tem mais agenda, não tem espaço para atender, porque é toda, é o estouro da demanda, né? Então é, é, é, é aquela história, a crise, ela é, crise para uns e é, é uma oportunidade, né, uhum. é um, como dizer assim, é um eu dourado para os outros, uhum. e, é, e, e tudo parece que gira em torno da questão de quão adaptado ao seu tempo você está, né, a questão da adaptabilidade, eu acho que nunca foi tão, é, tão, vital, né? Nunca foi tão uma coisa de sobrevivência como tá sendo, porque realmente se você não tem essa flexibilidade de, de recondicionar suas formas de trabalhar, isso eu acho que em geral os brasileiros, nós brasileiros estamos bem servidos nisso, sim, porque uhum. a gente sabe improvisar, né? Sim, sim. Mas tem os que tem aqueles que, que às vezes por ser de uma outra geração, por por uma série de, por ser, vamos chamar assim, por ser teimoso também, né? É, às Tem vezes é. Muito brasileiro que é assim, né? E que fica, ah, isso que você fala que, que soa muito engraçado, né? Não, o meu problema é essa tal internet, né? Assim, você escuta umas coisas como se a internet ainda fosse novidade, né? Ainda estivesse é. chegando e tal, e. Ah. E realmente, quando quando a gente vê esse tipo de coisa, a gente está tá, tá, tá lidando com pessoas que estão despreparadas para esse momento. E aí, eu acho que entra muito o papel de iniciativas como essa que a gente está fazendo, ou de é, instituições como o Sebrae, né, onde se se está gerando, produzindo um espaço para criar essas conexões entre esses é, personagens, entre esses jogadores desse jogo para eles conseguirem se ver de fora né? e, e, e, de alguma forma, assumir uma nova perspectiva desse, desse momento. Né? Porque existem oportunidades também, mas eu acho que o, o, o pânico, a coisa de ser pego de surpresa e, e de repente sentir, nossa, fiquei sem chão, isso é muito perigoso. Talvez é o, é o pior, pior uhum. efeito que, que pode acontecer né? num momento como esse. O que, que você acha? né? É, essa questão do pânico é, e remete ao que a gente acaba de falar. Não planejou, não planejou, não sabe quanto gasta, não sabe quanto vende, entendeu? Então vai deixar ele em pânico, ele vai deixar ele realmente em pânico, porque ele não tem controle do seu negócio, né? Mas a partir do momento que você pega um empresário que fala, não, olha, eu tenho disponibilidade de tanto na carteira de clientes, eu tenho um fluxo de caixa que me dá X, né? eu tenho reserva, que é muito difícil, realmente, assim, ainda mais que a gente está vindo de, uma, de um período de crise, né? 2014, 15, o ano passado o pessoal de turismo tem sofrido tanto por causa da, do óleo nas, né? nas praias, aí veio essa questão agora. Eu estive com o um grupo lá em Dia Arraial da Ajuda, esse, desse grupo do Sebrae, e o verão deste ano foi assim, muito, muito abaixo do que, eles, do que eles praticaram no ano passado. Então, foi um verão muito fraco, segundo eles falam. Então, aí chega uma, uma situação dessa, mas aí é a busca da oportunidade que você fala. O que, que eu, eu, eu digo também, gente, revejam seus negócios, o que é que tem aí dentro que vocês não fizeram, que dever de casa, eu digo que não é nem dever, que prazer de casa que vocês tinham que ter feito e não fez, né? O que, que poderia ter mudado no seu negócio? Porque você monta o negócio, tem o conceito, aí a estrutura, o negócio vai mudando, o, o, a empresa é um organismo vivo, eu digo isso, eu gosto de ser humano, eu, eu sou médica de empresa, de pessoa jurídica, né? Quando tem médico de pessoa física, a gente consultou, né? A gente trata da pessoa jurídica. Então, o que que está que, que é, né, o tempo todo ali te, te sinalizando, sinalizando. Então, ele precisa é, ter esse controle, eu acho que é um exercício maravilhoso, porque agora a gente tem aí excelentes profissionais é, é, passando informações gratuitas, né? é, presidentes de empresas que a gente não ouvia falar, presidente de bancos, então, tem excelentes oportunidades, é um momento de, de abrir a cabeça, de conhecer o que esse mercado novo, né? com essa nova economia está nos, nos, nos trazendo. E não se desesperar, porque tudo tem solução, gente. Tudo é. tem solução. Eu acho que, assim, é, o que, quem, quem desesperou mesmo foi realmente quem não sabia é, onde estava, né Tava, não estava situado no seu negócio. Às vezes eram pessoas que montou o negócio por oportunidade, né? que já que teve é, não, não, não tinha preparo né não se preparou não buscou informações não preparou a equipe então assim ficou foi muito no susto mesmo mas ainda há tempo de, de reverter essa situação né é. os órgãos importantes é que você fala da do Sebrae o Sebrae está à disposição a, as federações de comércio e indústria também é, os bancos estão oferecendo treinamentos né tem cartilhas e mais então é a hora de você Vê aquele cenário anterior, vê como é que você se colocou nesse período e o que tem que fazer para frente, em todos os setores. E agora, a bola da vez é a era digital, né? A bola da vez é o digital. Ah. Não, não é está longe, mas está perto do teu cliente, né? sempre está é, focando nas redes sociais, ter a presença digital. Nós chamamos de presença digital. É isso que você tem que estar tá lá. Todo dia dando um para o seu cliente, todo dia falando dos produtos que você tem, da funcionalidade do que você vende. Isso é importante. Eu vendi uma blusa. Para que eu quero? Uma blusa é uma blusa, mas ela pode ser muito mais, né? Ela pode ter uma funcionalidade e aí você desperta o que nós voltamos a, a falar. É a necessidade do cliente tanto que ele é. tem conta é que você pode despertar né isso uhum. é importante eu vejo nessa eu forma. eu acho que você foi assim brilhante é, dizendo o seguinte Nayara né, que a palavra de ordem é a reinvenção realmente essa palavra ela ela sou um pouco gasta né a gente é. já usou muito ela mas não mas fez nesse, mas não fez a nesse tarefa momento, é nesse momento é de aprender realmente o que significa ela na prática, né? E, e outra coisa que eu acho que, que é, fica, fica essencial nesse momento, a gente é, é, entender a importância, é estar numa rede, né? é entender que a gente é uma rede, a gente já, já faz parte de uma rede, é, mas agora chegou a hora de realmente trabalhar em rede, né, de, de uhum. operar em rede, porque agora, agora é, você tem muitas coisas que você não vai mais poder fazer sozinho, né, como antes você podia, uhum. e, exemplo, ir no supermercado pegar as coisas que você quer numa, numa uma gôndola uhum. ali, numa prateleira, botar no carrinho e ir embora, isso já não pode. Por que que não pode? É, quer dizer, pode, né? Mas mas é. às vezes você quem vai... pode, pode, né? É. Quem pode, pode. Às vezes, às vezes você não vai ter o tempo de ir porque chega lá e tem uma fila, só está atendendo duas pessoas por vez, né? Ou, ou porque precisa, ou porque, enfim, você pode estar num dos grupos de risco e, e não pode, pode ser, pode ser que seja um risco grande demais para você se expor por causa de comprar meia dúzia de produtos, papel higiênico e, e, e, né? e essas coisas básicas. Então, uma hora dessa compensa você pedir uma entrega, né? E, uhum. Então, assim, é um momento onde, onde a gente vai ter que todo mundo fazer, se concentrar no essencial, dividir o máximo que der todas as, as nossas tarefas, né? E, e talvez, Nayara, é um último ponto que me ocorreu enquanto eu falava agora é a, a nossa ilusão da independência, né a nossa ilusão da autossuficiência. E isso não tem mais espaço para isso, né porque Sim. nesse nesse mundo é, ou nesse período, o que a gente está vendo é que realmente estamos todos conectados, né precisamos estar é, conectados. É, em contato uns com os outros, porque é questão de vida ou morte, né? Então, pertencer a uma comunidade, pertencer a uma rede, pertencer a uma associação, certamente é, é, a, é a melhor estratégia que você vai ter de, de sofrer menos num momento como esse, né? Isso, verdade. Essa questão da rede me ocorreu uma situação... É... Olha como é que a solidariedade está tá falando mais alto, né? Tem algumas, exemplo de pet shop, nós temos um pequeno pet shop, e a gente não, o nosso é dentro do shopping, está fechado. Nós conseguimos a parceria com outro pet shop, que é de rua, para é, colocar nossos produtos lá, nas prateleiras dele, quer dizer, um concorrente vender nossos produtos, né? Para você uhum. ver como que mudou até o conceito do mercado concorrente. Né? Uhum. Então, a gente está aí com uma, uma, uma inovação, uma reinvenção, tanto é, do, da, da economia e, principalmente, né, tanto da economia como das pessoas. Nós, nós precisávamos parar um pouquinho. O mundo precisava dar uma freada para a gente é, se lembrar do que é ser humano. Né? E ser humano no sentido, no sentido literal da palavra, né? de olhar. Onde eu moro aqui em Vitória da Conquista, em frente tem um como fosse um sítio, é no centro que tem um sítio aqui perto da, do Parque de Exposições. E eu nunca vi tanto pássaro, tanto pássaro nos fios e na, na, uhum. nas árvores aqui. É uma coisa incrível, uhum. a natureza estava tá, tá percebendo né, que a gente saiu e que eles estão é, entrando assim, com, mais, é, com mais liberdade, né? Então a gente precisava uhum. dessa parada. E a, hora, a parada é essa mesmo, é de olhar para dentro, tanto dos negócios como das pessoas, e se reinventar, se renovar, né? é, é, é, buscar alternativas que sejam menos, é, eu, não sei, eu não sei se é a palavra seressa, mas menos agressivas, ou, ou de guerrilha, né, que a gente fala, os marketing de guerrilha que a gente utilizava. Né? Uma coisa mais uhum. moderada, né? penso assim. Não é não, Rodrigo? Sim, Sim é, eu concordo com você. Realmente, eu acho que é um momento de repensar o que, que tem valor de verdade, né? E, e o que, que é dispensável. E, e, e eu acho que esse exercício está sendo excelente, assim, para evolução interna de cada um, né? E realmente é o que eu tô, eu, eu tô mais otimista com relação a esse período. É, a gente tem milhões de pessoas agora que vão aderir a nova, uma nova consciência, né? De, de é, meio ambiente, sustentabilidade, de é, consciência com o próximo e tal é, não quero dizer que né, vai ter quando passar o corona, o mundo vai ser um paraíso não não acho mas é. É, eu acho que os, os, alguns laços que estão se criando aqui eles vão se criar já com uma uma uma, uma consciência do, de uma força né, de, de uma solidez que, que só acontece em momentos de crise real, né? Onde a é gente vê quem é quem de verdade, né? E esses laços talvez sejam mais valiosos do que qualquer patrimônio que esteja em jogo, né? Porque é aquela história mais vale um, um amigo na, na praça que dinheiro no caixa, né? É verdade, é verdade. É esse é o momento mesmo, esse é o momento. E a gente precisa estar atento para isso, viu? É muito importante o, o, o empresário ficar ligado nessa essas oportunidades, né? repensar o negócio, repensar, renegociar o que for necessário para que ele não, não sofra, porque para o empresário é muito ruim não pagar as contas. Né? É. Assim, a gente vê que é muito angustiante para eles. Mas tem as possibilidades, né? o, o financiamento com o banco, financiamento com os seus credores lá, né? que sejam é, fornecedores, né? contas, no geral. Então, existe essa possibilidade a solidariedade está tá bem em voga e ele consegue com certeza é, mudar o cenário e tem outros negócios é, também que a gente tem percebido se reinventando mudou mudou o perfil do negócio naquele aquele padrão já não é mais né ele vendia roupa masculina já está mudando para é feminina outro outro setor que não tem nada a ver mais no com aquele antigo negócio né é o parar e o pensar e o transformar esse esse Sim. que é a é. São, são tendências que estão surgindo, né? E enfim, a gente está vendo aí vários, vários vários casos. Quem trabalhava com roupa, de repente, já está costurando é, máscara para os é. milhares, né? Enfim, é. É, é, quem, eu acho que Nayara, é, assim, como nunca antes a gente a gente está vendo que a coisa é não apostar a todos os ovos em uma cesta, né? Quem tem, quem tem, assim, algum tipo de comércio, onde existe um, um leque de opções suficientemente diversificado, tá vendo que, beleza, tenho quatro itens aqui que não vendia nada, ou que, que vendia muito, me pagava as contas e que não estão vendendo nada, mas tem um que antes não vendia, né, eu acho que farmácia com álcool em gel, nesse momento. É. Se <risos> você fabrica álcool em gel, qualquer coisa, né? Quem, quem é, tem confecção de, de roupa e pode fazer máscara, está todo mundo é, trabalhando sem parar. Né? Então, é. É, eu acho que a, como lição dessa, dessa situação toda, eu tiraria duas lições assim, apenas, seria é, a questão do planejamento, quer dizer, não dá para deixar o dever de casa acumular, porque um dia, um dia a conta vem. Né? não tem, Sim, não tem não tenha dúvida de que é a coisa da lei de Murphy assim, um dia a conta vem é. e é, o segundo é esse assim, é não, não, não nenhuma empresa, nenhuma iniciativa pode depender de uma coisa só né? isso, isso é uma máxima do mundo financeiro uma máxima do mundo empresarial e mais uma vez é uma coisa que, uma verdade que a gente está Vendo confirmar, né? E, e, é, ou seja, é uma regra para sobreviver nesse mundo, né, Nayara? Bom, é, mais algum comentário, Nayara? Mais alguma dica? Ou você gostaria de deixar seus contatos para quem quiser? Isso, uma... é, a gente fica à disposição, eu me coloco à disposição, né? depois eu te passe é, para quem quiser falar pelo WhatsApp, o DDDN63-98132-1438. 63 9 8132 1438. É, meu Instagram é ADM Underline, era Underline Alves, era com Y. E a gente está à disposição para tirar dúvidas, né? Para fazer alguma consideração, dar orientações ao empresário nesse momento, porque realmente é angustiante você passar por tudo isso sozinho, mas não está sozinho, pode ter certeza vocês não estão sozinhos, nós estamos à disposição, é, é, tanto do Sebrae, né, vou me colocar aqui enquanto representante, o, o, o é, consultor terceirizado do Sebrae, né, que eu já fui é, há muito tempo nessa história aí, então a gente tem esse leque para ajudá-los. E não tenha medo, tá difícil? Ok, vamos, vamos atravessar isso juntos, né? Tá devendo, todo mundo tá devendo também, então não é só você que tá nessa situação, é? né? Uhum. O importante é é, é você ter essa certeza do que é o seu negócio. Aí eu volto a frisar isso, sabe, Rodrigo? O que é o meu negócio? Com o que ele está agora e para onde eu quero ir? Esse exercício não tem, não dá para correr. A ah. gente ainda pode postergar os pagamentos, a gente pode dar prazo para os nossos clientes, mas o nosso dever que eu vou até mudar de novo para o nosso prazer de casa uhum. que é justamente rever esse negócio revisitar né aquela aquela velha máxima da revisitação revisitar o seu negócio pensar lá no início como foi que você montou ele e como que está e como que ele andou até então né que quais foram as, as mudanças o que precisou mudar o que é que você tem no seu estoque que ninguém que não vendia que agora é uma necessidade e infinitas possibilidades então a gente está nessa nesse novo nessa nova era, né, vamos considerar assim, e era de conhecimento também, era de renovação, mas era de conhecimento também. É, é um... Okay? O que você falou é, é um exercício de toda a crise existencial, né, quem sou eu, onde estou, para onde vou. Né? É, onde eu vou, é... Mas Faz parte. De, mas dessa vez é uma crise que está todo mundo tendo, né, todo mundo passando, então, é. É, nesse sentido... É, é é mais confortável passar acompanhado é, que sozinho. junto porque quem já enfrentou crises é. existenciais sozinho, já, sozinho né? é, é. e já superou sabe que sozinho é bem difícil e mas é, que, ao com mesmo certeza. tempo sempre supera né se você não não, não desistir não não se entregar é, é mais uma crise que uma mais uma crise que como todas as outras passaram né Rodrigo, aí no, na, no teu banner tem duas palavras, ação e contemplação, é, certo? Isso. Eu vou falar o seguinte, agora é hora de contemplar o é. um negócio e agir, é, Com entendeu? Certeza. É fazer um exercício encontrado, contemplar a sua situação atual e buscar um, plano, um planejamento e uma ação para poder sair dessa situação, chegar lá de assim, é como se a gente estivesse, estando, estamos numa margem, para a gente sair na outra margem, né? Então, pra, o que, que nós temos, teremos que fazer para chegar lá na outra margem melhor do que entramos. É. Essa, essa é a jogada. Bom, então, <risos> vamos encerrando essa gravação, Nayara, muito obrigado, muito obrigado a quem acompanhou ah, a gente. E é, lembre de curtir o vídeo, é, assinar o canal, clicar no sininho compartilhar com quem você acha que precisa receber esse conteúdo. e Dá uma olhadinha aí nos comentários, eu vou colocar os contatos que a Nayara passou e informações para você saber como participar desse projeto. Um abraço, a gente se vê. Até Obrigada, também. gente. Boa sorte, viu? Boa sorte a todos vocês. Sucesso.